está começando mais um filme, moçada, diferente dessa vez, esse é diferente, a gente não vai falar de filme, não, a gente vai falar de, de, de, de. da cobertura do Campinas Anime Fest de 2015, a edição mega, aqui em Campinas, aqui em Campinas, quem foi. foi aí, conferiu, cara, né? quem foi, deu Se divertiu. muita deu. cara, eu me diverti muito, me diverti muito, teve participação aí dos monstro Logo. cara, teve um monte de coisa, cara, Sim. teve um monte de coisa, para começamos com os cosplays. Teve uns muito bons, Animal. um melhor que o outro, cara. Agora teve uns que não eram tão bons assim, mas parabéns pela galerinha aí, pelo esforço de fazer a fantasia, de ir lá com a fantasia, sabe? Porque é muito bacana. Tinha um ah, cara. Bem, parabéns também pro hum. cara lá que foi de. Tá, tá, tá. Cara que foi tá, de Star Wars. Tá, tá, <risos> Vocês vão conferir ah, não O cara foi foda. E tinha velho. um cara lá de Deadpool, velho. aí ah, eu do Deadpool. Ele, ele tinha incorporado muito Deadpool, ele, até tapa na bunda ele, o dele. igual Igualzinho o Deadpool, cara. Muito, muito show de bola. Confere aí quem são os cosplays. Agora vocês vão ficar aí com, a, com o pessoal que, que foi um no palco, um trechinho do pessoal da cara, palestra aí. E... Robson Komodi e do Márcio Araújo, dois dubladores. Exato, do filme... Do Operação Big, Hero. Operação Big Hero. Além do Operação Big Hero, o Marcio Araújo, ele também fez o James do Pokémon por James vários, Pokémon. vários anos. Né? Quem gosta de dublador aí, cara, quem foi no Animafest se divertiu e conferiu. Sim. Quem não foi... Dá uma conferida aí, assistir esse, essa, esse, esse, trechinho. esse trechinho aí que eles falaram. Eu queria só rapidamente dar uma palhinha do do max Isso faz o nosso amigo a gente fazer o bem mex Aproveita! Ah, ah, Nossa! É, é, é. Aproveita e tem os dois juntos! Uma, uma cena, uma cena que os dois fazem juntos. Legal, amor. Eu sou o Bainax, seu agente pessoal de saúde. Vou escaneá-lo. Bem, Max, eu não quero... É escaneado. Bem, Max, por que você está fazendo isso? Sua pressão está alterada. Ah, eu não acredito nisso. Oh, não, perdoe-me. Preciso esvaziar. Sim. Bem, Max, fica quieto. Bateria. Shh, a tia que está aqui, ela não pode ouvir. Pulando sua chanela. Eu preciso te falar uma coisa. Oh, não sou uma janela. Corre, BMX, Não sou o Eu já percebi, Beymax. Corre! Sua pressão está alterada. Ah, Beymax. Só serei desativado quando disser que está se sentindo melhor. Eu estou me sentindo melhor. Minha programação me impede de ferir um ser humano. Beymax, sou nós aqui de novo, com mais um pouquinho aí do Campinas Anima Fest 2015, beleza? Nós vamos falar agora de... Os Irmãos Piologo, cara! Cara, esses caras é foda! Porra, popa, né? É, cara, eu lembro, eu lembro dos Irmãos Piologo, logo no comecinho, quando eles faziam... Os vídeos com o Bob psicótico. O primeiro que o eu assisti beijo. dele foi o Havaína de Pau. Havaína de Pau. Isso ficou marcado, cara. Cara, eu lembro da bonequicha, a boneca A O boneca O quê? Você quer brincar de casinha? Não, não eu quero voltar. Da hora! Cara, é muito foda esses caras hoje. E são sem foda. contar também o Toma de Rola, né? Tá mesmo? Tá mesmo? Tá mesmo? Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá É, os é, caras são foda. Fica aí com os eles, irmãos violonos. Então, eles aí, eles, eles tiveram lá, eles fizeram um, um freak show animal lá, né, cara? E pra começar, eles começaram com o corte de cabelo. Já entrou causando. Presta atenção, presta bastante atenção no cabeludo. Do ladinho direito. Isso, porque ele foge do palco. É, porque chama eles pro palco, né, Belezinha mas não sabe o que vai fazer. Ele arrebou. Na hora que pega o, o pega o, a máquina de cortar cabelo, o outro cara fica tá falando assim pessoal. santo. Arrebou, ele, ele arrebou, óbvio. Assiste aí, confere aí, pessoal. É. Cadê? É, é, é, é, é. Eu já filmou logo? Eu já filmou logo? Alguém ok, filma pra ele? Né? Aqui? Tá filmando? Filma oh, pra ele alguém aqui? Cuidado, aperta os botões, você entra aqui. Pequenininho mastodonte. Deixa eu Ou o headphone. Headphone. headphone. Corte o headphone que ele vai ficar com fone de outro All right. <laughs> esse placa. É vai ficar mais bonito ainda. Abaixa a placa! Ele vai merecer um corte do... Não, ele vai fazer um corte que é o seguinte. Aê, valeu. Mina, você que é mulher, mulher gosta de um mais, mais velho, um mais experiente. Então, é um corte do osso. Fica com é a cara de mais velho. Aqui um buraco, o Jessica E. Virou que o cabelo fugiu, né? Oh. Ele, ó, ó arregou bonito. Tem <risos> que descobrir o nome desse cara, hein? Quem souber Quem é ele aí? Coloca aí, a vocês gente conhecerem vai procurar aí, ele. Se vocês conhecerem aí, cara, manda pra ele esse vídeo. Ele arregou. Hashtag arregão. Hashtag arregou. <risos> eles fizeram também, além desse, desse desafio do corte de cabelo, cara, eles fizeram também um freak, mais freak Ai, show. Cara nojento da face da terra, cara. Eles fizeram o desafio lamb Cara, puta, que nojo, gente, que nojo, que nojo. Isso porque tem uma hora que o cara ainda comenta tá salgado essa porra. O negócio foi... Cara, foi Freud. além do, do, do desafio lambiteta teve o desafio lambicosta Imagine como é que tá a situação. Assiste aí, aí. Se fizer mal feito, tu vai ter que fazer de novo. De heavy metal brasileira É, só que antes disso diz hum. deu uma vontade de fumitar na hora que o cara Beu as costas de é. velho Pô, tá, velho Cara, até, até o, o, o Ricardo Pelo logo lá ele... <risos> E até só Eu... salivei de ânsia Cara, <risos> foda Mas vamos lá, agora é o Pra finalizar, teve o um show do Detonator que quem tu é que sabe, o Detonator Ele é, ele é o Bruno, o Bruno Sutter né? Que o Bruno Sutter Ele era do Hermes e Renato Desde a época da MTV que eu acompanho ele. Da época que era a televisão além, né? É, cara, eu lembro do, dele na, na, na MTV e ele fazia lá o papel do Hermes e Renato, ele que fez o, o padre lá, o. Como que é o nome dele? Sim, Ai, caramba. Eu vou procurar, vou colocar aqui. Ah, ele fez. Tinha lá também o Pedreiros da Puta que Pariu. Se você procurar no YouTube, cara, você vai achar esses vídeos. Bom, que é muito engraçado. Em primeiro lugar, o cara é gente fina pra caramba. Demais. Depois do show, ele ainda teve. Conversou, ele conversou com, com o maior tempão. A gente ó. falou que não ia gravar a entrevista que o cara tava cansado. Ele tava cansadaço. Mas o cara a gente fina pra caramba. Parabéns, Valeu, Bruno. Obrigado, não, obrigado, obrigado. aí. Obrigado por toda a atenção que você deu pra gente. Entendeu? Você merece que, realmente essa posição de destaque que <risos> é você perdeu. É, cara, você é foda. Sabe? E, cara, você você é, tem que colocar um selo de patrimônio histórico. Foi, foi muito triste quando nós perdemos o amigo dele, Sim, né? Foi, que uma... foi, um, verdade, foi um problema, mas, problema você, é, mas que bom que você continua com esse trabalho, com esse projeto. O Detonator ele é um projeto muito foda. Eu gosto de todas as músicas novas do Detonator. Ele é um cara que teve muito culhões, por quê? Ele resolveu fazer heavy metal em português e usando folclore brasileiro, cara. Então, pra fazer isso, o cara tem que ter culhões pra caramba. Além de lá no show eles terem cantado músicas do Massacration, do antigo Massacration. Massacration. exato. E fizeram uma puta de uma homenagem foda é, é. Ao, pessoal, Angra, não, né? ao Angra, né? Que eles, to... eles cantaram a música do Saint A. Então, confere aí, galera, Vai, aí. o finalzinho da... do Campinas Anime Fest. Vamos tocar, tocar grandes sucessos desse disco. Yeah, I Que delícia, cara! Delecia, galera, gostaram aí? Espero que vocês tenham gostado. Massacre, que foi demais. Né, Cara, galera? ele é, Cara, é ele, espetacular, né? Ele é demais com o detonator, ele. Filhinho do deus metal. <risos> <risos> Cara, essa foi uma das coberturas que nós fizemos né? O Cine Mostarda também não fala só de cinema A gente também está indo Sim, Estamos indo para essa parte de eventos Sim. Vamos cobrir alguns eventos aqui na Redondeza No que futuro que próximo Promete aí legal Que já estão, estão programados Vocês vão ficar sabendo aí, beleza? É isso daí. Então essa aí é mais uma cobertura que o Cine Mostarda fez para vocês E logo mais terá Além, óbvio, do Cine Mostarda Vai ter mais algumas coberturas aí para vocês, beleza? E mais algumas coisas novas que nós estamos planejando Valeu! fomos pessoal